Bom, tropa, nada como o tempo para revelar a verdade. E hoje vamos falar sobre a CPMI do dia 8, porque a esquerda tá tão desesperada para que ela não aconteça. Temos alguns rabos presos aí, pessoas tirando o nome da lista. E, claro, temos o próprio Dilma refutando o Dilma do futuro. O que está que é que que acontecendo, certo? Tem um videozinho que está viralizando, o próprio Bolsonaro colocou em suas redes sociais. tá certo? Teve outros perfis aqui que compartilharam. Vamos ouvir o que está acontecendo. Que história é essa, Dilma? Conte-nos sobre a CPMI, vai. Outra coisa, a questão da CPI. Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto legal. É... Institucional é legal, manda, Gil, manda. Para você apurar falcatruas. É, é isso que a gente quer saber. Quer saber se houve alguma falcatrua dessa CPMI do dia 8. O que, que aconteceu lá? Porque pessoas como eu ficaram avisando desde o final do segundo turno que iria acontecer no capitólio do Piniquim. Vários idiotas aí ficaram, não, temos que ir lá pressionar os senadores, temos que ir no Congresso. E vocês não fizeram nada. Que história é essa de terroristas que não portam nem sequer um cave nivete e atacam no dia que o congresso não tem absolutamente ninguém lá? Que história toda essa é mal contada? Porque tem vários infiltrados e vídeos que viralizaram, né? De pessoas que já estavam lá antes, pessoas que estavam criando baderna, tentando tacar fogo e tudo lá. Que que é isso, senhor Dilbur? Ah, meu Deus do céu. O Fernando Henrique Cardoso, quando não era presidente, ele dizia assim... Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Justamente. Por que essa preocupação em cancelar a CPI do dia 8, hein, cara? Portanto, vamos instalar a CPI. Porque se o presidente for inocente, ele então vai ganhar um atestado de idoneidade do Congresso Nacional. É isso, Dilbo. Caralho, mano. Dilbo é de Pio. Acordada acordado ali, woke. Isso ele dizia três anos atrás. Agora que ele é o presidente, ele adota político de, dando que, re, que se recebe e fala assim, CPI vai atrapalhar o Brasil. CPI vai fazer, fazer isso. CPI não atrapalha o Brasil. É a mesma coisa que o Dilma tá falando. Sim. Mate, que cara de pau. Não, que o CPI vai atrapalhar as nossas pautas do governo. Foi exatamente o que o Dilma falou, exatamente o que o Flávio Dino tá dizendo aí, os quatro cantos. Que besteira, cara. Não, porque a gente tem pautas muito importantes sobre a fake news, sabe? Essas coisas, essa direita aí, mano, não, ela não pode continuar existindo na internet, não. Temos que conseguir notícias somente pelo William Bonner. Mano, o que, que é isso, Dilma? Que vergonha, cara. Como pode ser tão tá hipócrita? O impeachment do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. O que atrapalha a imagem do Brasil é as pessoas lá fora saberem que tem crianças morrendo de diarreia nesse país antes de completar o um ano de idade, que o governo não tem dinheiro para a saúde, para fazer reforma agrária e para a educação e tem 4 bilhões e 600 milhões de dólares para salvar o econômico, que tem 5 bilhões e 600 milhões de dólares para salvar o nacional. Né? O dinheiro... A mesma história. Dinheiro para salvar as coisas importantes não tem, para fazer as falcatruas tem. Então acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique Cardoso estiver me ouvindo, eu não sei se ele assiste um programa uh, uh, de jovens, mas se... Ouça você também, Dilma, por favor, tá? Fale para você mesmo, meu querido. Se estiver assistindo, a hum. CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar as dificuldades... Que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse e funcionasse corretamente. Aliás, Serginho. É lógico, ó. A esquerda está usando a CPMI desde aquela época. Usaram a CPMI, né, do, do Covid contra o Bolsonaro, que acabou em absolutamente nada, nenhuma condenação. Foi um fã, um, uma palhaçada inteira ali. E é claro, porque a esquerda está acostumada a usar isso para minar a popularidade dos presidentes. Eles sabem que se começar uma CPMI agora, logo no início do desgoverno Dilma, faz só daqui para frente ladeira abaixo, cara. Certo? A população só quer saber a verdade. Por que? Se a direita é responsável por isso, se foram criminosos da direita, que se descubra, que se debata. É, mas é o próprio Dilma refutando ele mesmo. Informação agora quente, quente, quente, quente mesmo, é que me parece que a comissão de justiça da Câmara reprovou a instalação da CPI. O que é uma vergonha, e eu diria para vocês, é deplorável para o nosso país, porque o Fernando Henrique Cardoso, que poderia ser inocentado no processo, ele vai passar para uma parte da opinião pública como um presidente que ficou com medo de uma CPI. É você, Dilma, você que tá com medo da CPI. Nossa, mano. Ah, é, isso não vai sair da Globo. Com certeza, troca. E se está com medo da CPI, é porque quem sabe tenha o rabo preso. É exatamente isso, cara. Agora vamos ao trecho que o Bolsonaro compartilhou né? dessa questão toda, né? porque também é Nem sempre as pessoas eleitas fazem jus à importância que tem a instituição. Realmente, realmente. realmente. A imprensa de hoje traz matérias absurdas, ou seja, a política do edando que se recebe, adotada pelo governo Sarney para manter o mandato dele de cinco anos em 1988... Continua agora com o presidente Fernando Henrique Cardoso tentando comprar deputados e partidos políticos para aprovar os seus projetos e para evitar que se instale a CPI do Banco Nacional e do Banco Central. É a mesma coisa, cara! É a mesma mídia podre, só muda os personagens, cara. Agora eles tentando impedir que a CPM. Não vamos fazer a CPM das joias. Vamos ver as joias. Vamos falar das joias, sim. E as joias, sim. E as joias, e As joias, sim. Ah, mano, que cara de pau. Então eu lamento e eu espero que o povo brasileiro a cada eleição vá aprendendo, vá aprimorando os seus conhecimentos políticos e vá escolhendo melhores pessoas para poder representar os seus interesses na Câmara dos Deputados. Vocês veem, né? O que importa para eles não é a moralidade, não importa o que é certo, importa só quem são os inimigos e quem são os aliados. E a Rede Góbio já, desde aquela época, lá fazendo a casinha pro Lula, né? E aí, como vocês sabem, tivemos os escândalos, 60 milhões em emendas para parlamentares esvaziarem a CPMI de Sanderson. É, o cara pode até aceitar esses 60 milhões, mas podem ter certeza que nunca mais vai ser eleito para nada, né mesmo, tá? Aí temos aqui várias pessoas denunciando, e aí, o que, que acontece hoje? Mais um, deputado do Maranhão, retira o nome da CPM do 8 de janeiro, né? O cara é o Pastor Gil, Pastor Gil, você é pastor do inferno, só se for a carinha do safado, né? Esse aqui é o que engana seu público de se dizendo conservador, dos bons costumes, né? Pastor Gil, pilantra filho de uma puta decidiu retirar sua assinatura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito em 8 de janeiro, tornando-se a terceira pessoa a fazê-lo. O deputado federal André Fernandes, autor da comissão, foi quem divulgou o nome do parlamentar. Na semana anterior, os deputados Célio Silveira, do MDB, e Chiquinho Brasão, do União Brasil, também retiraram seu apoio à CPMI. Segundo o que foi noticiado pelo Oeste, o desgoverno do presidente Dilma está fazendo muitos esforços para impedir a instalação da comissão. Em 27 de fevereiro, a CPMI foi protocolada no Congresso com apoio inicial de 189 deputados e 33 senadores. O número mínimo necessário para instaurar um colegiado é de 171 deputados e 27 senadores. Apesar das retiradas de apoio, a comissão ainda conta com 191 adesões de parlamentares da Câmara, pois conseguiu obter mais apoio no Senado o número de assinaturas chegou a 35 então o desgoverno de Dilma tá fazendo tudo para acabar com essa CPMI. mas não tá funcionando porque Por causa de vocês tias e tios usados que transformam esse Brasil vocês estão salvando esse Brasil cara cobrando pilantras como esse desgraçado aí certo E aí nós já temos uma lista dos deputados que assinaram e retiraram os nomes da CPI, certo? Eu posso deixar esse PDF aí para vocês, tentar deixar o link. Está lá no site Terra Brasil Notícias. Basicamente, esses são os deputados que a gente ainda pode contar com, certo? Os que aparecem aqui requerimento individual. É porque fizeram agora essa assinatura, depois que ela já estava feita. Ou seja, saíram três babacas aqui. Mas já entraram cinco. Então, sinto <risos> muito aí pro Dio Vai rolar essa CPI. Sim, beleza? Por último, ajude o nosso canal através da nossa oitava rifa, certo? E com isso, também você pode concorrer a mil reais no Pix, certo? Muito obrigado pelo seu apoio. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau.